Bora começar com o que não pode? Vamos lá! No domingo, dia 30 de outubro, não pode nenhum tipo de propaganda eleitoral. Comício, carro de som, carreata, aglomeração, manifestação em grupo e distribuição de santinhos? Nem pensar! Nada de boca de urna! No dia da votação, nem os fiscais nem os mesários podem usar roupa com propaganda de partido, coligação ou candidato? ou que faça algum tipo de associação, ok? Também não rola de distribuir broches, camisetas ou adesivos no dia 30 de outubro. Muito menos jogar propaganda eleitoral nas ruas e nos locais de votação. Novos impulsionamentos de conteúdo na internet também são vedados nessa data. E como vocês já sabem, câmera, filmadora e celular não são permitidos na cabine de votação. Nossa, mas não pode nada! Que isso, gente! Pode um monte de coisa, vamos lá! Você pode levar sua bandeira, usar broches, adesivos e camiseta do seu candidato, tá tudo bem. Manifestações individuais e silenciosas podem acontecer sem problemas. Os fiscais, que eu citei antes, podem usar crachás apenas com o nome do partido, coligação ou federação. O comércio pode, sim, abrir, e funcionar normalmente no dia da eleição. Mas você tem que ficar de olho se não tem nenhuma restrição específica no seu município ou estado, tipo venda de bebida alcoólica, por exemplo. Você também pode ir votar com a roupa que quiser, de pijama, vestido, bermuda, regata de chinelo, como se sentir mais à vontade. Só não pode traje de banho e votar sem camisa, tá bom? Essa tá fácil, vai, bora fazer bonito no dia da eleição. Se você gostou desse conteúdo, já segue a gente e a sua avaliação aqui na plataforma em que você está escutando esse podcast. O TSE também está em todas as redes sociais e, se você quiser, pode procurar a gente por lá. Obrigada e até mais!